Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra abrir com vocês a minha Box do mês de janeiro. A primeira Box de 2022. E o tema dessa Box é sereísmo. Essa caixinha aqui, que parece brilhosa, mas não é. É só um truque de impressão mesmo. Ela é uma cor normal, não tem aplicação nenhuma de brilho. Então, é assim na frente e atrás... Tem a cauda da sereia. Eu achei bem legal essa ideia e o tema dela é autocuidado. Então, os cuidados pessoais, agora na época de verão, que é uma época que a gente se expõe muito, então eles pensaram num kit de autocuidado para um momento relax nesse verãozão que tá acontecendo. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo barulhinho, é o ar-condicionado, tá sem condições de ficar sem ar-condicionado aqui ligado. Então, desculpa, mas é o menor ruído possível. E se tu gosta da cambox e quer receber e quer assinar também, Usa o meu cupom de desconto que tá aqui no box de informação. Com ele, vocês ganham até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura. Esse brinde muda toda semana, então tem que garantir o teu logo se tu quer o que tá nessa semana aqui. E vamos ver o que vem na caixinha que eu tô ansiosa. A primeira coisa que eu vejo quando eu abro a caixinha é uma ampola pós-química de reparação total autoaquecida com depantenol da Abalô Cosméticos. Essa ampolinha aqui tá sempre nas trocas de ponto, já faz um tempo que eu vejo ela por lá e tava bem curiosa para testar. E diz aqui que ela é pra aplicar após o shampoo nos cabelos, colocar uma pequena quantidade nas mãos, esfregar as mãos até obter uma substância cremosa e espalhar nos fios, deixar agir por três minutos. Ela funciona iguais às ampolinhas de vidro, eu vou deixar aqui no card, informação para vocês, o vídeo em que eu falo sobre as ampolinhas, que eu testo as ampolinhas autoaquecidas, e aí, ela funciona praticamente igual, só que essa aqui é pós-química. Essa ampolhinha tem 30ml e custa 30 reais. Então, eu acho um preço bem legal, principalmente porque pro meu cabelo, no comprimento que ele tá agora, que é um comprimento médio, ela funciona tipo umas duas, três vezes. Então, pra ser um tratamento mais intenso e mais instantâneo também, Funciona super bem, tô ansiosa pra testar e vou fazer vídeo com certeza. E eu não podia deixar de falar, veio uma máscara facial! Eu amo quando vem máscara facial. Essa aqui é da Louis Ancy, a minha é de ácido hialurônico e eu marquei ela com esmalte. Uh, ela é hidratante e diz aqui que ela é com os princípios de K-Beauty. Extrato de jojoba e extrato de uva. As coreanas são conhecidas por serem muito inteligentes em cuidados com a pele. Tem os produtos super tecnológicos, então eu acho que eles se apropriaram disso pra fazer essa máscara. Aqui dentro vem uma mascarinha daquelas de tecido. E tem outros tipos também, tem de pepino, carvão, aloe vera e chá verde. E diz aqui que é pra deixar de 15 a 20 minutos no rosto. E aí, só remover e seguir a vida. Não se enxaga o rosto depois de usar máscara de tecido, porque o produto continua agindo e a pele continua absorvendo. Então, é importante deixar ela secar naturalmente. Então... Pode mandar mais, unbox que eu amo. Esse sachezinho custa R$8,00 e eu acho um preço bem ok. É uma das mais baratas que eu vi até agora. Um produto que eu acho muito chique quando vem é L'Occitane. que eu sou apaixonada, sou fã girl da L'Occitane, sim, senhor. E essa aqui é a ampola de hidratação capilar de efeito imediato de patauá e hidratação equilibrante. E ela tem um nivelzinho aqui no lado... A minha diz nível 2, então provavelmente ela tem graduações de hidratação, assim, deve ter níveis de hidratação. E ela é da L'Occitane ao Brasil. Brasil. E eu acho muito chique, eu amo os produtos da L'Occitane, tanto do, da Provence quanto do Brasil. E eu acho muito chique. Nossa! Diz aqui que após a lavagem com shampoo é para retirar o excesso de água e aplicar o produto no comprimento, as pontas, evitando a raiz e massageando cada mecha, deixar agir por dois minutos e enxaguar bem. Esse, essa ampolinha aqui tem 8.4 gramas, que são 10 ml, e custa R$ 27,90. Obviamente, é os tânis produção um Produção, um preço um pouco mais elevado. E junto com a ampolinha vem um um disclaimerzinho, um papelzinho, e eu ganhei um cupom de desconto! Uhum! Pra mim, né, gente? Desculpa. Mas... Tá aqui que eu tenho direito a 15% de desconto por ser assinante da Glambox, e tem um cupom pra mim, então vem aí, compras na Lustane E tem também aqui a explicação de que essa ampolinha que eu recebi aqui, que é a verde, ela é da linha Hidratação Intensa Sem Pesar. Então, ela promove hidratação intensa, sensação de raiz leve, brilho e maciez. Então, tem aqui também o shampoo, o condicionador e um leave -in. Então, queria o resto também, hein? Gostei dessa propaganda. Então, vou usar, testar e eu conto pra vocês o que eu achei. Outro produto que veio na caixinha é um produto diferente, que eu nunca usei pelo menos, que é uma máscara incolor. Eu sei que isso existe, que já é mais velho que a Ana pra trás, que todo mundo usa, inclusive estão usando muito pra fazer a sobrancelha, aquela sobrancelha wild que fica com os pelinhos pra cima, que não combina comigo, desculpa a sociedade, não vou entrar nessa moda. Mas tá aqui, veio a máscara, eu não abri ainda, ela é da marca Duda e Tina. Eu gostei bastante dos produtos que eu vi deles, da proposta, mas eu nunca usei nada. Então vai ser meu primeiro contato com a marca. E ela é bem bonitinha, ela vem com esses chevrons rosa metálicos, metalizados. E, deixa eu ver aqui o que, que diz que eu não consigo ler. Ah, Vegan Beauty, o slogan da Duda e Tina é Vegan Beauty. Então, quero muito testar, talvez seja uma boa alternativa para aqueles dias que eu não quero estar tá super maquiada, mas eu gosto muito de andar de rímel, então vai ser legal ter uma opção para ficar mais... Natural. Ela tem 4ml e custa R$ 24,90. É um preço bem ok para máscara de cílios. E ela tem um aplicador gigantesco. Então eu espero que ela dê bastante volume. Ele é bem gordinho. E ele é de, de plástico. Ele me lembra o aplicador da Colossal, da Maybelline. Então, vai ser mara, vou testar. E aí, vocês vão ver, provavelmente, nos próximos vídeos aqui do canal ou nos vlogs. Uma marca que eu já testei e até agora eu gostei dos produtos é essa aqui. E é a The Skin Soul. Na caixinha veio um food scrub, que é um esfolhante para os pés. Diz aqui que ele tem esferas de damasco, ureia, antioxidantes, revitalizante, hidratação intensa e ação anti-inflamatória. Eu vou ver se o Beto topa. E eu vou testar isso aqui no pé dele. O pé dele tem um monte de pelezinha, então vai ser muito legal de ver se ela realmente esfolia bem. E aí eu vou gravar aqui pra você se ele topar. Diz aqui que ela promove a renovação celular por meio de micropartículas esfoliantes da semente de damasco, removendo todas as impurezas presentes nos pés. Sua fórmula conta também com ureia, ativo reconhecido pela sua ação extremamente hidratante, que repara e alivia os sintomas de pés ressecados. Somado ao colágeno, Hidrolisado, que proporciona maciez, reduzindo a aspereza e o ressecamento O Food Scrub da Skin Soul oferece suavidade por mais tempo Então, vou testar Ele é bem cheirosinho Nossa, tem um cheirinho bem gostoso E ele é igual, igual ao esfoliante facial Assim, visualmente, né? Ele tem as mesmas esferinhas amarelinhas, o creme é branco Então, ele é bem igualzinho E o cheirinho é uma delícia, sério eu amo esfoliante, já falei que eu não posso esfoliante por perto, que eu arranco a pele junto, mas eu continuo esfoliando. Então, não vou deixar isso aqui dentro do banheiro, porque eu vou usar demais, além do limite. Esse potinho tem 80 gramas e custa R$ 49,90. Então, não é um preço, assim, super caro, mas vou testar e mostro pra vocês. O último produto que veio na caixinha, mas não é o último que eu vou mostrar hoje, porque eu troquei meus pontos também. É um produto que eu vejo todo mundo falando. Todo mundo ama esse produto, todo mundo quer esse produto, eu não sei o que tão especial ele tem, que eu realmente não tinha me despertado de interesse nenhum até agora. Eu ouvia as pessoas falarem, mas eu nunca procurei saber mais sobre ele. Que é o Bumbum Care. Ele é um, um bumpzinho. E pelo que eu li, ele é um hidratante que tem... Uh, que pra melhorar o aspecto da pele, pra fazer com... Pra reduzir a aparência de estrias, aquela textura de casca de laranja. Mas eu até... Eu nunca testei, nunca vi ninguém que usou. Eu só vejo as pessoas comentando que querem testar, que querem usar, que acham maravilhoso, que não sei o quê. Mas eu nunca vi o resultado dele de verdade. Então, eu não sei muito bem o que esperar. Não é um creme, um tipo de produto que eu penso assim, nossa, preciso... Preciso, então vou dar uma chance, e vou testar, eu vi na internet que ele pode ser usado na perna inteira, não, não precisa necessariamente ser só no bumbum, então eu vou testar nas pernas também. Uh, com a pele limpa e seca, aplique o produto duas vezes ao dia, e é isso, não tem nenhuma explicação, e bom, é uma surpresa, vamos ver. Deixa eu ver se tem cheirinho bom, pelo menos. Nossa, ele é amarelo. Ele tem um cheirinho. Ele tem um cheirinho que me lembra tipo mentol, assim, como se fosse um salompas da vida. Mas ele tem um cheirinho doce de fundo. Parece chocolate branco, baunilha, alguma coisa assim. Então é um cheirinho doce, mas que no fim fica refrescante. Bem estranho, mas é bem gostoso. Nossa, encheu minha boca d'água. <risos> tem cheiro de chocolate real. Nossa, pelo cheiro eu quero testar Pelo cheiro sim, me despertou interesse Agora eu entendi porque o povo gosta, porque é muito cheiroso Mas vamos ver aí o que, que ele faz de fato E se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando como foi a experiência, comenta aí embaixo Esse produto tem 200ml É uma embalagem de Bump, o que eu acho sensacional E custa 149,90. Eu acho absurdo tudo isso num creme hidratante. Mas se ele fizer realmente tudo que as pessoas na internet estão apaixonadas aí... Talvez valha a pena. Não sei. Vamos ter que testar pra ver porque eu achei bem caro. Então... Comenta aí embaixo o que, que tu acha. Se tu gosta desse produto, se tu já usou. Me conta aí. Porque eu tô... Intrigada. Eu falei que aquele era o último produto. E de fato, ele é o último produto que veio na minha assinatura mensal. Mas eu troquei meus pontinhos de novo. Eu falei nos outros vídeos que sempre que houver a oportunidade de testar marcas de esmalte novas, eu puder trocar meus pontos por esmaltes ou produtos que eu já tenha interesse em testar, eu vou trocar. Então eu troquei por dois esmaltes da marca T112, que é uma marca aqui do Rio Grande do Sul. Eu não sei se eles são de Porto Alegre ou de Novo Hamburgo, mas é... Dessa região aqui. E eu sou apaixonada pelos produtos faciais deles. Eu já recebi alguns na Glambox. E eu uso muito, eu sou realmente alucinada por eles. Esse aqui é o Light Rosé. Ele é um rosinha bem bebezinho, bem clarinho. E essa marca, ela tem produtos feitos à mão. cruelty free, veganos. Eles, elas falam que eles são feitos à mão com energia de cura e amor, então eu acho muito bonitinho. E eu peguei, e eu peguei o Light Pink e o Purple para testar, que eram as duas únicas cores que estavam disponíveis lá na Troca de Pontos. Mas assim, eu amo a, o propósito dessa marca, a forma como eles fazem os produtos. E os produtos são incríveis, então eu estou muito ansiosa para testar esses esmaltes. Eles vendiam antigamente aqui em Porto Alegre, nas farmácias, mas parou de vender, então eu não cheguei a ter, conseguir comprar. Quando eu conheci eles, já não tinha mais nas farmácias. Então, tá aqui, agora eu vou poder testar. Eu tô muito ansiosa e ainda são duas cores que combinam, então posso fazer uma unha só com eles. Me conta aqui embaixo se vocês querem que eu poste aqui no YouTube também. A título de curiosidade, esses vidrinhos custam 17,64 cada um. Mas como eu troquei por pontos, eu não paguei por eles na caixinha. Então, eles custaram 100 pontos, acho, cada um. E foi isso que veio na minha caixinha desse mês. Eu demorei um pouquinho mais pra gravar porque eu precisei me reorganizar aí. Mas a minha caixinha chegou por volta do dia 15. E eu amei os produtos que vieram. Eu confesso que quando eu abri, que eu olhei pra caixinha, eu achei que era pouca coisa, porque eram produtos pequenos. Mas depois, lendo sobre eles e vendo o valor e tudo mais, eu percebi que valeu super a pena e são produtos realmente muito bons. São marcas bem conhecidas, então vale super a pena. A minha caixinha totalizou R$290,70. Então é um valor bem significativo. É mais do que o que a Glombox promete por mês. E valeu super a pena o investimento desse mês também. Acabei mudando de ideia quando eu conheci mais dos produtos. E eu tô ansiosa pra testar. Comenta aqui embaixo qual produto que tu quer ver eu testando aqui no canal. E não se esquece de se inscrever e deixar o like, que me ajuda muito, muito, muito. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!